Se o autor plagiar a si mesmo, plagiar a si mesmo. Olha, isso daí gera um problema muito mais moral e ético do que um problema de direito autoral. O que é muito comum as pessoas fazerem é assim: eu publico um livro com o um nome. Aí eu pego o meu próprio livro e republico o livro, dividindo, pego, pego o livro, desmembro em dois e republico com outros nomes. Eu cometi um ato ilícito? Não, a obra é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Mas é uma conduta pouco ética, porque eu estou levando o meu consumidor, o meu leitor a acreditar que eu estou publicando dois novos livros, quando na verdade eles são o um desmembramento de um livro anterior. Por isso que é muito importante, quando você publica, você pega, por exemplo, você escreveu uma tese, né? e da tese você extrai um artigo. É importante você publicar esse artigo com uma nota de rodapé dizendo este artigo já foi publicado como parte integrante do livro tal, da tese tal.